Os produtores rurais do Rio Grande do Sul neste ano foram surpreendidos por uma safra antecipada da colheita da uva. Cerca de 15 dias, mas mesmo assim uma qualidade de uva muito boa. Bavaresco, me conta como é que foi o recebimento dessa colheita de uva deste ano. Até nós da cooperativa nós nos surpreendemos porque não é normal nós recebermos uva pela metade de dezembro, como aconteceu nessa safra que normalmente era na última semana de dezembro ou primeira semana de janeiro então não surpreendeu isso e ficou até uma, uma condição boa porque o clima ajudou né e até para o trabalho de recebimento foi mais a, a um tempo mais longo e e até bom para processar melhor os produtos que vinham chegando nas uvas que que nós recebemos então nos animou mais com isso e e como a cooperativa, nós adotamos o, o agendamento, que é o, um volume diário para cada unidade de recebimento e, e, e conseguimos fazer com que a uva fosse descarregada sempre dentro do turno que ela era agendada, né? Tanto nas três unidades e não sobrava nunca uva para outro dia. Então, nós processamos toda essa uva fresquinha, né? Porque nós sempre pensamos assim, a uva ela tem que vir do vinhedo madura, sã e fresca, né? para elaborar um produto de boa qualidade. Barbaresco, a questão da quantidade desse ano foi um pouco abaixo da média esperada em comparação do ano passado, que foi um número alto. Quanto que vocês conseguiram chegar esse ano e a previsão, porque ela se encerra na próxima semana? É, o, a, a princípio, a, claro, a safra do passado ela nos surpreendeu porque foram 71 milhões e toneladas milhões de toneladas, né? E esse ano a previsão do nosso associado ficava em torno de 57 milhões. E até o momento nós recebemos 62 milhões, né? até hoje. Temos mais um pouquinho, vai chegar nas 62,5, que é uma safra normal para nós. Claro que é uma safra diferenciada das outras, porque teve uma qualidade, uma maturação mais uniforme, melhor, né? como nós falamos, uma distribuição melhor para receber. O produto chegou em boas condições, pesou bastante, né? então a valorização desse desse produto está melhor esse ano social está bem motivado contente né ah, então toma então, aí pela necessidade da cooperativa claro pelo mercado nós precisaríamos um pouquinho mais de produto mas dentro da condição climática que ocorreu né uma brotação mais precoce né uma colheita mais o cedo teve variedades que não brotaram tão bem e depois no início mesmo faltou um pouquinho de água né? chuva e ela, em certas regiões, em certas variedades, também elas brotaram um pouquinho mal, né? Então nós tivemos uma perda aí, um, um pouquinho, né? Mas é importante que a safra até não surpreendeu, chegou nesse volume e a qualidade é muito boa. Em relação aos outros anos foi muito boa. Você Falando... compara a safra de 2018 com a safra de 2012, 2013, que chegou nessa questão de açúcar, né? A gente fez um levantamento nos últimos 10 anos dos produtos que nós recebemos na cooperativa, a de 2012 e 2013 é comparada com a de hoje, desse ano, 2018, em questão de açúcar e teor de açúcar.